Alô, nobres seguidores, nobres seguidoras, o R-Mix no ar. E nós estamos aqui no município Ruinegrense, no Fórum Desembargador José Pacheco Júnior. E vamos conversar com o doutor Rodrigo Murilos, ele é titular da segunda vara, que vai contar para nós o que tudo a essa vara dá de, de trabalho, dá de expediente na realidade, para vocês que estão nos acompanhando. Doutor, começando já. É a segunda residência sua aqui no fórum, onde você é o titular da segunda vara. Como é que está? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo bom, Márcio. Tudo tranquilo. Prazer demais poder falar contigo. Acompanho o teu trabalho já faz é, algum tempo e, enfim, é, fico feliz poder estar conversando contigo, com a tua equipe e é, com o teu público, né? É, realmente, como tu comentou, é a, é a segunda casa, de fato, porque o nosso trabalho ele demanda é, bastante tempo, tem um grau de responsabilidade significativo, mas sou muito feliz aqui, até pela equipe de trabalho que, que temos, um pessoal, para usar um português, claro, que realmente veste a camisa, e é extremamente gratificante. É, tu poder ver que com o teu trabalho tu consegue pequenas mudanças, é, consegue tocar a vida das pessoas né, em pontos específicos que chegam até nós através dos processos, mas é claro, é, a, a, atrás de cada processo tem uma vida, tem uma família, tem valores para a gente é, verificar. E, então é isso, acaba sendo de fato uma uma segunda casa, é, mas onde eu posso dizer que sou realizado, enfim, extremamente feliz com, com o trabalho e mais uma vez eu, eu quero frisar que divido com o pessoal aqui do fórum, com a equipe que a gente tem que é de extrema qualidade. Qual é a função da segunda vara que o senhor é titular? Bom, a comarca de Rio Negro, ela envolve quatro municípios. Rio Negro, Campo do Tenente, Quitandinha e Piem. Então, todas as questões que envolvem esses quatro municípios e que possam reclamar uma tomada de decisão judicial, acaba chegando até o fórum aqui de Rio Negro. Eu cheguei, até aproveitar o gancho aqui para já pontuar, cheguei em Rio Negro em 2006, na época ainda era o que a gente chama Vara Única. E o que, que quer dizer isso? Existia apenas um juiz de direito. Tempos depois, essa vara foi desmembrada e hoje nós temos aqui duas varas. A primeira vara, chamada Vara Cível e Anexos, e a segunda vara, que é onde eu trabalho, a chamada Vara Criminal e Anexos. É, com essa divisão existiu uma especialização no trabalho de cada unidade judicial. Hoje temos uma equipe de trabalho e dois juízes de direito. Para tentar deixar um pouquinho mais claro o que tudo isso quer dizer. É, existem questões próprias que a primeira vara trabalha e questões próprias da segunda vara, onde eu trabalho. Aqui na segunda vara, nós trabalhamos com a chamada... Justiça criminal, todo fato aparentemente delituoso, um furto, questões relacionadas a tráfico de drogas, embriaguez ao volante ou qualquer outra prática delitiva, vem aqui é a competência da segunda vara, vara criminal. Também trabalhamos aqui com questões de família, Ação de alimentos, divórcio, investigação de paternidade, nossa competência. Também questões de sucessão, alguém morre, deixa um patrimônio, eventuais herdeiros, é preciso fazer essa divisão, é, isso também envolve questão da nossa atribuição. E, por fim, os temas relacionados à infância e juventude, que envolvem crianças, adolescentes, enfim, seja porque se está diante de uma situação de risco, uma situação é, familiar não positiva e precisa do nosso trabalho, junto com a chamada rede de proteção, e aqui eu falo de conselho tutelar, CRAS, CREAS, enfim... É, também vem até a nossa atribuição. Ou mesmo, se um adolescente se envolve numa prática é, criminosa, o chamado ato infracional, também apurar o caso é uma atribuição aqui da nossa vara, assim como também os processos de adoção junto à infância e juventude também é um tema que trabalhamos aqui. Doutor, então depois dessa leitura que o senhor fez para nós aí, esse ano de 2020, falando em pandemia, 2021, estamos em 2022, 2020 2021. O que afetou? Como é que o, o serviço expediente do fórum da segunda vara? Como é que como é que refletiu? Pois bem, desnecessário, me parece, eu falar da, da tristeza que foi e que, infelizmente, a gente ainda tem vivenciado né, no que diz respeito a essa pandemia. É, e eu inicio dizendo isso porque eu quero trazer um ponto que eu acho que é interessante. Se é que se pode, assim, classificar o chamado legado positivo da pandemia... Por que, que eu estou dizendo isso? Exclusivamente no que diz respeito ao nosso trabalho. A atividade do fórum, quer queira, quer não, por conta dos processos, é, atuação de profissionais, advogado, promotor, juiz, as partes, tudo isso, tem uma certa burocracia, uma certa Cultura é, é, do papel e de documentar os registros, a presença pessoal das partes e tudo mais. Pois bem, por que digo isso? Com a pandemia e as limitações impostas a todo mundo, quer na sua vida privada, quer na sua vida profissional, eh, nós aqui do fórum, e acredito, não foi diferente em outras atividades, tivemos que nos reinventar. E por que que eu digo que esse quadro trouxe um ponto positivo? Porque nesse processo de reinvenção, de reestruturação, eu percebi nitidamente uma mudança de cultura, uma mudança de compreensão por todos que atuam dentro do fórum. E volto a dizer, falo do juiz de direito, dos servidores, promotor de justiça, advogados, também partes, testemunhas e tudo mais. Todos esses agentes que, de uma forma ou de outra, atuam e participam dentro de um processo. E essa mudança ocorreu em que ponto especificamente? A gente conseguiu compreender que instrumentos tecnológicos, como, por exemplo, a realização de conversas, audiências, oitiva de testemunhas, buscas de conciliação, poderiam se realizar sem necessariamente as partes e demais agentes do processo terem que estar presentes aqui no fórum. E com isso, com essa mudança de compreensão, com essa mudança de mentalidade, esse é o ponto positivo que eu destaco, a gente passou a desenvolver o que se chama audiência, intimações e tudo mais, por videoconferência ou por meios eletrônicos aqui. Outros. Destaco dentro desse quadro, por exemplo, a figura do WhatsApp tão presente no nosso dia a dia, nas comunicações entre amigos, familiares e tudo mais, e ela não estava presente na atividade judicial, por conta justamente dessa cultura de ter que documentar no papel, de ter que estar presente e tudo isso. Antes, eu vou dar dois exemplos aqui que eu acho que o exemplo tem essa, essa, essa característica de poder ilustrar e deixar mais claro o que se quer dizer. Vou dar dois exemplos aqui. Antes e depois dessa mudança cultural aqui. O oficial de justiça, que é aquele profissional que vai até a parte levar o conhecimento de uma determinada intimação, decisão judicial... Antes, precisava ir até a presença física da parte. Por exemplo, essa parte morava, é município da comarca, em Piem, distante aqui, cerca de 100 quilômetros. O oficial de justiça fazia toda essa viagem, chegava até Piem, localizava a pessoa, colhia sua assinatura no ato de intimação e retornava, então, para Rio Negro, seu município-sede. Hoje, se faz a mesma intimação... Utilizando o WhatsApp. O oficial de justiça manda a documentação para testemunha, faz uma ligação, esclarece as dúvidas, colhe essa gravação e é isso que vai para o processo. Desnecessário é, concluir os ganhos que tivemos a partir daí. Outro exemplo, na audiência judicial. Quantas vezes é, perdemos uma audiência pela testemunha não ter comparecido, ou por eventualmente ter acontecido uma determinada situação específica que a testemunha teve que se deslocar a um outro compromisso de última hora. Hoje o que fizemos? Não compareceu ou não tem condições de aqui estar presente? Se faz a ligação e utilizando o instrumento destaco mais uma vez, como o WhatsApp ou mesmo é, é, ferramentas próprias que o tribunal passou a disponibilizar, se faz essa gravação, se ouve essa pessoa estando ela aqui ou distante daqui. Tivemos uma audiência onde nós resolvemos um caso é, onde a parte havia se mudado para o exterior. Ela estava, se eu não estou enganado, no México. Tempos antes essa audiência não teria acontecido, pois aconteceu com a parte no México nos atendendo, colhemos sua oitiva e o processo se resolveu. É, então, para concluir o ponto aqui, é, Márcio, eu acho que essa mudança que fatalmente iria acontecer, mas talvez daqui a 5, 10 ou 15 anos, a pandemia veio e nos obrigou a fazer agora. Então, é, é, eu digo agora, sim, em conclusão, no ponto, e faço é, com base em dados objetivos que nós temos aqui. Nos anos de 2020 e 2021, a gente teve uma produtividade excelente, é, se não maior do que tivemos em anos anteriores. Não tivemos prejuízo, salvo os primeiros meses, em 2020, março, abril, que tudo era muito novo, e nós tivemos cancelamento de audiências e tudo mais, mas logo a equipe conseguiu se adaptar a essa mudança e registro mais uma vez, os pontos, a, a, a, os números em matéria de processos resolvidos e tudo mais foram bastante expressivos, talvez até superior a anos antes. Com esse lado positivo do trabalho do expediente aqui do fórum, da comarca, como é que o senhor é, já é, imagina 2022 e também é um ano que teremos eleições? Exatamente, as eleições aí para o mês de outubro, é, fazendo um, um, um gancho mais uma vez aqui com o que eu anotei no início, nós somos aqui em dois juízes, duas unidades judiciais é, no serviço da justiça, no serviço do judiciário, do fórum, enfim. E o que acontece? Não existe um juiz eleitoral, a justiça eleitoral ela está lá e sempre tem um juiz para responder por ela. Aqui em Rio Negro a gente reveza, cada dois anos, um dos dois juízes titulares aqui da comarca assume essa função. Eu devo assumir a justiça eleitoral aqui, trabalhar, portanto, nas próximas eleições, já agora no próximo mês de fevereiro. É, há exemplo de outros anos em que estive no trabalho da justiça eleitoral, o que a gente espera com a equipe que temos lá de extrema qualidade, é, desenvolver o trabalho seguindo rigorosamente o calendário eleitoral que nos é passado e, a partir dali, claro, a gente não tem é, é, problemas para, eventualmente, se preocupar. O ano de 2022, no que diz respeito às outras atividades que continuam, é, a gente pretende prosseguir no mesmo, na mesma batida, no mesmo norte, enfim. É, a equipe de trabalho aqui do fórum, servidores, oficiais de justiça, é, são de extrema qualidade mesmo. É, isso facilita muito o nosso trabalho e não tivemos nenhuma alteração nos quadros, é, a equipe continua motivada e eu acredito que a gente deve seguir aí na mesma atuada. Como é que o senhor descreve? Qual é o perfil do cidadão que faz parte do dia a dia é, da comarca aqui em Rio Negrense? E, claro, envolvendo o campo-tenente, Quitandim e também o PIEM. Olha, Márcio, são pessoas, no que diz respeito à área que eu atuo... Que tem os seus conflitos, as suas questões normais em qualquer ambiente de vida em sociedade. Né? É, tanto no que diz respeito às questões de família, às questões envolvendo infância e juventude, sucessões, como eu anotei também, questão criminal da mesma forma, infelizmente, isso não é uma característica. É, dessa comarca, eu acho que é uma característica do Brasil. A gente ainda tem números em matéria criminal quando comparado com outros países mais desenvolvidos, talvez, enfim, que assustam um pouco, mas não é diferente de, de, de outras comarcas é, é, dentro do, do, do nosso Estado ou do, do nosso país. É, vejo que as pessoas, quando vêm ao fórum, sempre procuram é, compreender o nosso trabalho. É, dificilmente temos... É, pessoas que, intimadas, chamadas, não comparecem. Então, existe uma postura, e isso é positivo, vale destacar aqui, de respeito da população para com o nosso trabalho. E eu acho que isso é, de certa forma, também, um reflexo da maneira que nós, aqui do Fórum, é, vemos a, a população. Nós entendemos e temos isso extremamente claro, que somos aqui funcionários públicos, na definição mais simples que pode se dar ao termo. Nós somos funcionários da população. É... Esse respeito com que a gente trata é, a população, eu acho que ela é refletida no trato da população para com a gente. A melhor maneira de se demonstrar, eu acho, isso é um entendimento meu, mais do que qualquer palavra que eu fosse te dizer aqui, Márcio. A melhor maneira da de gente demonstrar o respeito que a gente tem para a população é com o nosso trabalho. E nos números que temos aqui, e aí eu preciso fazer é, esse registro junto aos demais números que a gente colhe dentro do estado do Paraná, nas outras comarcas, nós temos um índice de produtividade que está no primeiro escalão. Então, sempre se quer melhorar, sempre se, se compreende que, Pode ir além, mas a gente procura desenvolver o trabalho com responsabilidade. Sabemos que atrás de cada processo existe uma pessoa ou pessoas lá, e a gente não perde isso. Então, é, eu acho... Vou falar mais uma vez, porque acredito realmente no que estou anotando aqui. Eu acho que o respeito que a gente percebe da população é, para com o nosso trabalho nos comparecimentos, nos atendimentos quando chamado e tudo mais, é um reflexo desse respeito que a gente é, procura dar à, à população também, principalmente no dia a dia, o nosso trabalho. Claro que pode ter uma situação pontual aqui ou ali, mas volto a dizer, a gente quer sempre melhorar, e quem tiver qualquer espécie de sugestão, a gente está com olhos e ouvidos abertos, atentos aqui para ouvir, repensar e mudar se for necessário quanto à segurança da população, o senhor vê como carência? Se tu tivesse me feito essa pergunta, Márcio, eu entrei na magistratura em 2002, tá? Se tu tivesse feito essa pergunta para mim na época, a resposta não mudaria para que eu vou te dar hoje. Por questões extremamente amplas, que eu não vou nem iniciar o trato aqui, porque acho que realmente daria uma reportagem por si só. Fato é que, falando mais uma vez aqui do, do Paraná, claro que tem alguns avanços, mas, no balanço geral, a gente continua enfrentando, desde 2002, é a época que eu iniciei o trabalho na magistratura, até agora, estou falando... Praticamente 20 anos. Não vejo quadro diferente no que se refere à estrutura de trabalho e número de agentes na polícia civil, na polícia militar. E o que, que acontece? O trabalho da justiça criminal, pensada como fórum, ministério público, advogado, ela acaba existindo... Embora, claro, a gente procura fazer trabalhos de prevenção e tudo mais, depois que o crime aconteceu. E o que a gente tem que procurar trabalhar, sobretudo, é para que ele não aconteça. E, acontecendo, tenha uma rápida, é, uma rápida solução do caso, e se apresente quem cometeu esse ou aquele delito. Porque isso vai gerar o sentimento de impunidade, que é justamente o, o contrário que é o combustível da prática delitiva, que é o sentimento de impunidade. Vou fazer porque isso não vai acontecer nada por conta da conduta ou a chance de acontecer é muito pouco. E qual que é a estrutura? Dentre outros pontos, né? educação, saneamento básico, saúde, nem vou entrar nesse quadro aqui. Para além de tudo isso, para além de tudo isso, qual é a atividade é, central, no meu ponto é, de vista, que garante ou inibe a prática do delito, ou mesmo, se acontecer, garante uma rápida solução do caso? Estrutura de trabalho adequada e número de agentes adequados dentro da polícia militar e dentro da polícia civil. E isso, infelizmente, creio que é um ponto que a gente está em atraso. Não é de hoje, não é de ontem, não é de anteontem, é de muito tempo. Olha, muito obrigado por esse bate-papo com os nossos seguidores, esclarecimentos. Na realidade, contando, literalmente, o seu dia a dia na sua segunda residência exatamente obrigado Márcio é, dá um, um um alô especial aí para teu público que eu sei que que é fiel te acompanha isso é é, é fruto da tua da tua qualidade enquanto profissional um cara extremamente é positivo verdadeiro isso reflete no teu trabalho foi uma satisfação poder conversar contigo hoje muito obrigado então ao aos de direito doutor Rodrigo Murilo titular da segunda vara de Justiça e Anexon, com esse bate-papo, com esclarecimentos, enfim, ver o dia a dia, rapidamente, claro, de um profissional, como falou mesmo o doutor Rodrigo, um profissional, um servidor do povo, da comunidade. É Remix no ar com o apoio de Cicobra Credi Norte, com o apoio de Nobre Ofício e também de Papatudo.